das árias. Ah, um novo tempo de idade, Hoje é um novo, como se fosse. Cai Birubiru <risos> cai. Tá incrível. Ah, Cai Birubiru, biru, cai Birubiru. Biru. Down for line. Agora comecei a ouvir. Ai, que lindo o cenário novo! Oh! Olha, gente! O cenário! Nha! Ficou profundidade! Sabe qual é o nome disso? House, House of, of Desgraça! desgraça. Bem-vindo! <risos> Vai para inaugurar os novos tempos de Strange Bom, Bom dia, estranha! É mais uma edição, o Diário de Bordo, de Lucas Silvestres. Ai, eu adoro falando isso! Interesso. diretamente no mundo das drags, <risos> onde tudo pode acontecer. <risos> é. mas você vê como a gente passa base na metade da cara, parece que falta tá metade tá cozida. Parece que aqui é cururuca, que é normal. Gente, tá coisa muito estranha hoje. Não sei se vai dar certo, mas tudo bem. Já sabe né, que eu sou a dona da batata, então não se preocupe. A, a própria batata viva. Uma coisa vai virar aqui, tá? Eu uma batatinha, uma massa. Ah! Bom dia, Ai, estranha! Tudo bom? Bem-vindos a mais um Drag Nights. E hoje o tema é. Halloween! <risos> Só cores do mal. Ainda bem que eu tenho meu Halloween. Porque eu, realmente hoje eu abusei. Eu não consegui me maquiar. Tô péssima. Ai, Bita, Halloween. Ué, tu acha que ficou legal? Isso hum. é uma preta. <risos> não, Bita, ficou bom. Ficou bom pro Halloween. <risos> tô tirando o pé. Se. Má. Sem <risos> novidades. novidades sobre o assunto. Tudo bora bem? dançar, bora dançar. Bora dançar, bora dançar. fazer assim, uma coisa assim meio sem sobrancelha, meio loucona assim e tal, mas tipo Fico. assim... Ficou! As <risos> sem sobrancelha Você e loucona, <risos> Objetivo concluído, check! É isso. isso, é isso. o Halloween dela. Isso é o que tem para você. <risos> Mas o Halloween não acabou, meu amor. Tem a festa oficial do Halloween. Espere um vídeo sobre isso. Isso é só uma prévia do que vai ser a festa na House of Desgraça. O vai é um ser mó babado, não tem, viu? Nervoso, nervoso. nervoso, né, uh, E é isso que tem pra hoje, gente. Como todo vídeo, não se esqueça. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Se for, ignora. Todo vídeo tem isso. <risos> é assim mesmo. Também não se esqueça de dar o no nosso like. Soquinho da E Isso, dá nosso like. Puxa de carinho. Tá. YouTube falar pra gente que vocês amam a gente. E mostra mais a gente pra vocês também. O YouTube leva vocês até a gente. Isso. Isso. Ai, pode <risos> Editor, Ai. coloca as redes sociais aí do canal. Canal Azurça. Facebook e Instagram, né? Os certo? dois, certo? é o mesmo Isso. nome. Não tá Facebook, não... Instagram, Canal Azurça. O mesmo nome pra não ficar difícil, tá? A senhora ficou bem, sabia, de bruxinha? Ficou muito legal a de bruxinha. Adoro cabelos curtos. Gente, quem realmente gostou da minha, maqui... da minha maquiagem, Comente, porque eu tô odiando, falou? <risos> Gente, não esquece das redes pessoais. Nossa, hein, Zucunha. E Ciel E é isso, nos vemos no próximo filminho. Beijo, beijo. Até a festa. Tchau.